Olá pessoal, que a paz que excede todo entendimento possa estar conosco nesse dia Para a honra e glória daquele que nos fez é, Um pouco tempo atrás, alguns dias atrás, pouco menos de um mês Um inscrito que me pediu para que eu falasse um pouco a respeito da, vida de, da volta de Jesus E falasse a respeito de datas, né? Eu achei interessante ele falar isso, porque a gente percebe que tem pessoas que tem algumas dúvidas ainda a respeito disso, por causa dos falsos profetas que falaram de datas né, a respeito da volta de Jesus. E antes que alguém possa dizer assim, mas o que, que isso tem a ver né, com o título que foi colocado no vídeo, Coronavírus e a volta do Messias? Tem tudo a ver, eu peço a você que fique até o final do vídeo, que depois eu quero ver o seu comentário. Se você não é inscrito, se inscreva. Né, Deixe seu like para ajudar a gente, que ajuda muito se você deixar seu like, seu comentário Se eu puder se inscrever para nos ajudar a propagar aí as verdades acerca da palavra de Deus Bom, é, a gente não pode falar de datas assim, a respeito da volta de Jesus Porque ele não deixou essa data Nem ele sabia é, a data do seu regresso, mas só o pai Isso porque ele estava em terra, né? porque eu não acredito que agora que Jesus está na glória ele não sabe o dia de voltar né? isso seria até estranho de se pensar dessa forma mas quando ele estava em terra ele não sabia que ele estava ainda na sua forma carnal né? então ele não deixou data, ele não deixou um tempo determinado nem aproximado de quando voltaria mas ele deixou sinais, sinais fortíssimos de que quando acontecesse esses sinais nós poderíamos muito bem é, ficar atentos, ficar apercebidos do que, porque ele está próximo, a redenção está próxima, o fim está próximo de acontecer. Eu separei aqui em Mateus 24, que é um texto escatológico, que fala a respeito de coisas do fim, né? a gente tem aí vários sinais que já aconteceram, que Jesus está voltando, que o Messias está regressando. Mas em Mateus 24 eu separei aqui três sinais fortíssimos, muito fortes, da sua volta, do seu regresso. O primeiro sinal é o aumento dos falsos profetas e apostasia. Eu poderia separar os dois em um só, os dois, apostasia e falsos profetas, mas eu coloquei porque tudo está encaixado um no outro falsos falso profetas e apostasia por quê? no capítulo 24 de Mateus versículo 11, Jesus diz assim então numerosos versículo 11 então numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, perceba que ele está dizendo que são numerosos profetas, são muitos nós estaremos cercados nós estaremos saturados, abafados Oprimidos de falsos profetas E nós já estamos vivendo esse tempo E ele diz Enganarão a muitos E nós estamos vivendo esse tempo De muitas, mas muitas De milhões de pessoas enganadas De templos abarrotados De pessoas enganadas Pelos falsos profetas Os falsos profetas Que fazem as suas instituições Financeiras e chamam de igreja Cobram seus dízimos A seus votos Caríssimos para poder sustentar os seus salários Que não é bíblico Para sustentar as suas regalias E viver vidas Muitas das vezes até como deputado Não parece um pastor, parece um deputado Muitos ganham até mais do que o deputado Acredito nisso Eu vivo numa cidade pequena De Menos de 100 mil habitantes E tem pastores aqui na minha cidade Que ganha 20 mil reais, um absurdo Um absurdo Ele tira 10% do que a recada do povo enganado. Né? Porque essas instituições e placas com CNPJ, nada disso é bíblico. Nada disso é bíblico. Né? Mas vamos deixar isso para um outro vídeo. Então, quer dizer, o aumento dos falsos profetas e o aumento de pessoas enganadas com falso ensinamento seria uma grande prova do seu regresso. E no versículo 12 do capítulo 24 ele diz assim, e por causa da multiplicação da maldade, por multiplicar a maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará, uma outra, uma outra, um a outro sinal fortíssimo de que ele está voltando, que ele está regressando, a diminuição do amor e o aumento, a multiplicação da maldade. Perceba que com toda essa bagunça que está acontecendo com essa epidemia aí do coronavírus, que na verdade o sensacionalismo que estão fazendo acerca disso tudo é mais nocivo do que a própria doença. Essa é a verdade. A própria doença, mesmo, é inofensiva diante de todo o estardalhaço que está fazendo. Como eu vou dizer assim, os problemas que estão trazendo. Acerca dessa doença Porque tem doenças aí que matam milhares de pessoas por dia E ninguém fala nada O trânsito mata milhares de pessoas por dia Né? Esse coronavírus que está aí É... é pessoas... É, foi uma grande minoria de pessoas doentes e idosos Né? Que morreram com esta... Com esta gripe, né? Mas isso é um assunto para a gente falar em outra hora O que, que eu quero dizer? Que com tudo isso a gente, a gente percebe no homem, no ser humano, a falta de amor. Por quê? Você vê pessoas entrando no mercado e, e, e aqueles que têm mais dinheiro e compram muita coisa e não está nem aí para aquele que amanhã não tem dinheiro para comprar também um pacote de arroz. Não que eu não estou dizendo que aquele que vai comprar muito depois amanhã ele não pode repartir. Talvez vai acontecer alguns que possam fazer isso. Mas a maioria está cada um por si Deus para mim está se lixando para o próximo, falta de amor, aumento da maldade, isso é maldade, é a grande prova de, do regresso do nosso mestre, e no capítulo 24, versículo 7, Jesus ainda diz mais, ele diz assim, portanto, nação se levantará contra nação e reino contra reino, está falando de guerras, né? haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares, é, alguém pode dizer assim Ah, mas terremotos e, e guerras sempre existiram Mas a intensidade com que está acontecendo É cada vez maior É cada vez maior Terremotos, se ouviu falar em terremoto muito raramente Agora você vê falar todo dia Guerras, você vê falar de todo dia Hoje, qualquer coisa é motivo para briga Para discussão, para matar o, o próximo Se você pisar no pé de uma pessoa no meio da rua e já quer te matar É o aumento da maldade A diminuição do amor gerando guerra, e ele diz assim, olha, e haverá fome, haverá fomes e pestes, o que é a peste? É a epidemia, é a proliferação de doenças, de pragas, né? a Bíblia quando fala de pestes, fala muitas vezes até de, de, de um juízo de Deus, de algo que Deus muitas vezes traz ou permite vir para, porque, para o povo acordar e se voltar para Deus. Você percebe que agora nas redes sociais, muitas pessoas, a maioria agora fala, vamos orar, vamos clamar a Deus. Parece que até o ateu vira, vira crente nesse momento. Né? Você percebe que parece que Deus tem que apertar o povo para o povo acordar? Isso é bíblico. Em Atos capítulo 8, Deus teve que trazer uma grande perseguição para que o povo viesse pregar a palavra e mais pessoas foram salvas. Na Bíblia inteira você vê que Deus tinha que trazer uma guerra para o povo acordar, tem que trazer uma soite para o povo despertar, voltar-se para Deus, porque esse mundo jaz no maligno, já está chegando o dia de ser destruído. No versículo 8 do capítulo, 29, do capítulo 24, Jesus diz, contudo, esses acontecimentos são apenas como as primeiras dores de parto, ainda é um prenúncio, Ainda é algo para você ficar alerta, porque está próxima a redenção, está próximo o dia da grande tribulação que nunca houve e nunca haverá sobre a face da terra. Tudo isso que está acontecendo ainda não é, não é aquele grande e terrível acontecimento que acontecerá sobre a face da terra, onde a igreja será perseguida de morte. E no versículo 13 e 14 diz, aquele porém que, que continuar Firme até o final será salvo. Então vamos permanecer firme. Não é momento de desespero, mas é momento de nós permanecermos firmes, revestidos de toda a armadura de Deus. Para ficar firme no dia mal, ao dia mal aí contra toda a astuta cilada do diabo, que está escrito em Efésios 6, versículo 10, à frente. No versículo 14 ele diz assim E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado Como testemunho a todas as nações Então chegará o fim, a grande tribulação okay? Então não é tempo de ficar desesperado Mas se revestir do poder de Deus E pregar o evangelho a tempo e fora de tempo pregar o evangelho a tempo e fora de tempo, a tempo e fora de tempo e fazer juízo àquele nome que Paulo deu à igreja de embaixadores de Cristo. Nós somos embaixadores do novo reino, é por isso que eu coloquei o nome desse, desse canal de emba Embaixada do Reino, porque nós somos embaixadores do nosso rei e nós temos que pregar a verdade, nós temos que pregar as boas novas, que o fim está próximo. Tudo isso que está acontecendo são sinais, são dores de parto. E um dia o filho vai nascer. Um dia a redenção virá. Paulo diz que a criação geme pela nossa redenção. Então vamos pregar a tempo e fora de tempo, não é hora de desespero, mas é hora de pregar o evangelho. Não fique passando fake news pelos, pela, pelas redes sociais, mas pregue a palavra. A palavra que salva, que cura, que liberta, que transforma o homem. Pregue a tempo e fora de tempo, tá ok, esse é o recado que eu queria dar, que a paz que excede todo entendimento possa estar conosco, nos dando força e sabedoria, para nós sermos testemunhas e pregar a tempo e fora de tempo, até o próximo vídeo, fiquem com Deus.